O Senhor está presente em tua vida Ele quer te revestir de esperança Lançar fora todo mal que te aprisiona E das trevas libertar teus pensamentos O Senhor é piedoso e compassivo Nos teus erros não te abandonará Muitas oportunidades chegarão a ti no caminho certo te conduzirá Vinde a luz, saia dessa escuridão Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão Força e coragem, não desistas da jornada e a benção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que O Senhor se alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado. Em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres Ele te levantará O Senhor é piedoso e compassivo Nos teus erros não te abandonará Muitas oportunidades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 E a bênção do Senhor te alcançará